Prontos? Prontos? Prontos Tá bom Olá, gravadores meu nome é Luciano Souza e conforme prometido, olha quem tá aqui, Will e a gente Oi E hoje vamos fazer um desafio com eles Vamos saber o quanto eles estão bons no inglês <risos> Só que, nas gírias Aí fica mais difícil, né? É, é mais e não difícil. são quaisquer gírias Gírias relacionadas ao mundo LGBT e drag também hum. Eu já não sabia nem assim em português, direi Vai ser complicado o William sabe mais as em português, mas... Eu sei bem e... mais, é. Mas agora em inglês, inglês. Então, vamos ver. Vai ser um aprendizado aqui. É, vamos lá. Se vocês precisarem de dica, eu posso dar uma dica pra vocês tá, ou tá colocar bom. numa frase. Tá, tá bom. bom. Pode uhum. escolher só uma. Tá bom. A gíria é... Dusted. É, pode colocar numa frase. Ok. The drag queen is dusted. Eu arriscaria que é tipo quando... A maquiagem já tá toda borrada, quando você já tá todo destruído depois da balada, assim, tipo, alguma coisa assim? É o contrário. É o contrário? É contrário. É quando ela tá maravilhosa. Ah, é, ah, eu gostei. Olha. Gostei. Gostei. Eu acho que a gente vai zerar. Então, quase, eu quase cheguei. Eu acho que não merece meio ponto, não. Você foi ao contrário. Se foi ao contrário, eu acho que você merece menos um ponto, gente. O ladrão um geral tira um ponto do William, tá bom? É, eu tô ganhando então já. Não, eu fico com zero, então. Então tá bom. Ah, agora é. Busted. Busted? Demais? Alguma coisa assim? Você, você tinha chances, você tinha, podia pedir ajuda numa frase, você já vai arriscar ah, assim. Ah, mas assim. eu já chuto logo tudo. Então tá bom, vai né? <risos> ser é muito bom, né? Gente, <risos> eu, incrivelmente eu... ele perdeu. Busted é quando tá toda zoada. Né? Ele até tá toda dizia, ah, zoada. Ela ela ela jogou, né? ele é, falou assim, é não, nossa, olha. São um desastre, Gente, não chamou então, mais igreja. Então, né? é quando... Busted é quando tá zoada e Dusted é quando ela tá maravilhosa. Não tá. chamo mais <risos> Não chama vai ser um zero a zero Agora é kai, kai kai. Kai É tipo uma palavra indígena? Uma palavra indígena? Não. É uma gíria em inglês. É uma gíria mesmo? Uh, coloca ela numa frase, por favor. These drag queens are having a kaikai. Kai algum tipo de encontro, assim, uma, sabe, tipo, quando sai junto pra fazer alguma coisa, não sei, alguma coisa desse tipo. Então... Não, não necessariamente. <risos> quando junto... Sim, quando sai junto pra fazer uma coisa, mas você... Alguma coisa bem específica, né? É uma coisa bem específica. Entendi. Então, já perdeu, Já né? perdi, é. é. É quando elas saem e ficam montadas. As duas drags, elas ficam enquanto elas estão montadas. Elas estão montadas. Ah, entendi, entendi. Elas ficam, ficam com enquanto... outras pessoas... Não, elas, não, elas ficam, ficam entre si. As Duas Ai, drags que si. ficam enquanto, enquanto estão montadas. montadas. Gente, eu não tinha a mínima ideia. Também não. Eu achei que era quando ela quebra o saldo e cai, cara. Não. Não <risos> é. <Juro>, sei. <risos> Essa é pesada. Essa é pesada. Essa é mais 18. Não. Se você tem 18 anos, se você tem menos de 18 anos, entra no site da Disney agora. Obrigado por assistir o um vídeo. Tchau, gente. Tchau. <risos> Que medo. que medo. É um acrônimo PNP. PNP? Em português PNP. Ok. Uh, uma frase. Ficaria a frase eu acho mais difícil. Mas ah, então pode ser a dica. Tá, é do mundo gay. Mas não eram todos Não, é que essa é só do É que gay. é, porque ah, a outra tá. era do mundo drag. Aí ah, tem as do mundo lésbico, tem, entendeu? Tá. Talvez tenha a ver com algum tipo de fetiche tá é algo... ah, no meio do caminho. No meio do caminho? Mas, não sei, se eu fosse chutar, eu acho que é quando um tem fetiche por... Sabe quando um urina no outro? Alguma coisa não? De, não? não. PNP, PNP é Party and Play. É tipo dia, Esse é, é o Play. Ah. Certo. O Party. É porque tem muitas drogas nessas festas Ah, entendi. Então é party and play Então eles fazem uma mordia organizada com muitas drogas Ah, entendi The T. The T. Yeah The T. Ah, uma dica É do mundo drag O Will deve ficar assim corroendo Por que você não foi assistir comigo essa série? Ah, é A verdade. gente teria aprendido tudo isso The T. The não tenho Tea nenhuma ideia, gente suas é, perguntas estão muito difíceis. Eu acho que, talvez. Eu vou mudar eu vou... o questionário do seu vídeo, vai ficar mais difícil. Vai ficar difícil. Vai ser em russo as perguntas. Olha, <risos> oh, eu sou formado em cinco CDs da Tatu, hein? É. Cuidado. Ai meu Deus. E, não sei, talvez seja quando você tá querendo falar, tipo, uh, um, da, do dito Cojo, da dita Cojo, entendeu? Mas sem querer citar o nome dela. Não. não é the T vem The, the Truth. Okay. Que é a verdade, mas não necessariamente. The Tea é mais pra a fofoca, o burburinho. Ah, entendi. The Tea é ah. Gente, eu quero ver vocês comentando né, aí se alguém sabe esse monte de... Tem Tem a... É, não adianta só dar risada da gente, não. É, fazendo vai Agora todo mundo... Ah, eu sabia dessa, né? Vai lá, não, não Sai do zero. Vamos, alguém sai do zero nesse, nesse jogo? Ou a gente vai ter que chamar outros convidados? Ter vai ter outros convidados, outros. de qualquer jeito. Eu Vamos quero pegar. ver se a Kit sabe essas monstros. que. A, a Kit com... é a próxima convocada a vir Sim. aqui. Sim. Vamos ver se a vai a tá. gente vai fazer esse placar aqui de héteros e gays pra ver quem sabe mais. A gente do ADVQ e gays <risos> estão tá <risos> perdidos. Estão <risos> perdidos, assim. Bean Queen. Como? Bean Queen. Bean de feijão. Uhum. Ah, que tipo é a trem? rainha do barraco, assim? Alguma coisa assim? Você tá levando muito, assim, pro, pro fora da... Eu Você acho que, tá... tipo, é a dona da porra toda. É tipo isso? Não? Não. Então é nossa Gente, Essa. eu tô falando... Que que é bem Feijão. Não tem nada por trás disso. Como que é uma rainha do feijão? Tá, e o, que, o feijão, ele representa um, uma, um tipo de pessoas. Ah, é? É. No mundo gay o feijão representa um tipo de pessoas, não só do mundo gay. Nossa, a gente tá muito fora do mundo gay, a gente, é que a gente não participa de nada muito assim, né? Só então... ah, então porque ele representaria um tipo de pessoa. Tipo, gays agrícolas? <risos> <risos> não sei, eu não sei. A rainha do, a rainha do Ah, Não, não, é. Não, é, não, que é, que é, que é zoando, mentira. Tô zoando. Não sei. Não, não sabe. sabe. Bean Queen. É aquele gay, mas também pode se referir a mulher hetero mas é muito mais usado por gays. Tá. Que são mais atraídos pelos friroleiros, que são os latinos. Que é o pessoal que come muito feijão. Ah, entendi. Nossa, isso é muito difícil. Gente, não dá assim. Sim. Ah, dá sim. Só por causa dos tacos? Não, eles comem muito. Por exemplo, você pega a comida cubana. É Eles comem, lindo. assim, no café da manhã, feijão. Ah, sim. Hum. É verdade, já vi alguns. Entendi. O povo latino, em geral, muito come muito feijão. Então, aí a pessoa que é essa atraída, geralmente, só por latinos... Latina. É a Bean Queen. É a Bean Queen. Hum. Entendi. Rosebud. Vocês sabem o que é rosebud sem ser? Não. Tá, rosebud é, é o botão da rosa. Ah, tá. tá. Essa é mais 18? Essa é muito mais, de, assim, mais de 25 eu acho Ai gente, então eu, eu acho que eu sei o que é, mas vai ser difícil explicar né Você não pode né amor, sua religião não meu, permite, ele fala assim Cabeça, eu acho que mais... Não vai amor. Eu gostei. Ai que feio, desculpa. Acho que ninguém viu Nossa gente, como que eu vou tentar explicar isso? Os, os meus seguidores acham que nós somos. <risos> Não, tô brincando. É se todo mundo acha que gente. Pode ah, ser. casado. <risos> é... Eu acredito que seja. Olha, a parte do corpo eu vou falar. Não que seja o que acontece, mas eu acredito que se refira, tipo, ao ânus. E... Oh, Meio ponto. Quando a gente fala em português, tipo, sei lá, sempre ah, tá com o cu piscando. Alguma coisa do tipo. Seja alguma coisa assim, ou não? Isso é antes do Rosebud. Isso é antes? Isso é bem antes do Isso é tipo Rosebud. depois que tipo, você já foi totalmente penetrado, destruído. É como ele fica? É. Ah, é como ah. ele fica, assim, todo pra fora. Entendi. Arrombado, gente. Como <risos> <Qual> é <risos> isso que Não era isso? É, é isso. Eu. Ai, não me bate. Ô, oh, meu Deus do Olha, saímos do zero! Quem aceitou? Eu. Não, eu. Eu falei primeiro. Você. Agora eu só não falei essa palavra, entendeu? Você, né? Foi ele. Né? Foi. Eva, um ponto. É. Existe, fora do mundo gay, mas é bem mais comum no mundo gay, Slay. Slay? Slay Slay é... é peraí, aí, só sei. É... Quando você fala tipo assim, ah Slay, eu arraso Tipo isso, né? <risos> Acertou? Acertou! Amor agora mesmo! Isso tá é muito bom agora! Se gente tivesse um monte de perguntas, agora a gente ganhava eu, eu ouço direto a música da Beyoncé, né? Não, só sobrou uma, hum. né? Tantantã! Tá, tá, tá. ah, ah! Essa é a mais fácil, então! Posso responder? Pode! Responde! É que essa eu é Gente, é aquela prática sexual que você... Que a pessoa sente prazer quando a pessoa... Ah, eu sabia. E falou. tem tudo a ver com o fãs. Você... E por que você não falou? Eu tava encabulado. Você tá... mentindo. <risos> você nem sabia. <risos> não, eu não tinha certeza se era isso, né? Mas então eu tenho três então... pontos. Você ganhou, ah, parabéns. Parabéns, ah, parabéns. Parabéns pro Will e são os primeiros ganhadores. Nossa, você chutou. Quer dizer, o Will é né? o primeiro ganhador desse desafio. É um ponto. Não, foram três pontos. O Gregory nem chama mais ele, gente. Ele é. Buster. Buster. Buster. Hétera. Eu sou heteronormativo, né? Eu acho que Depois você vai é heteronormativo. É isso. Né? É, gente. Foi massacrado aqui hoje. Numa próxima a gente volta mais preparado, que aí eu já sei que o Luciano pega bem pesado a gente. Né? Ele traz umas coisas bem complicadas, assim. Que oh, dia então, gente, um isso aqui é o ano ao ano, é o básico. É tipo, ou talvez nós estejamos realmente muito despreparados, foi isso que eu senti, assim, no universo. É que a gente não lei. frequenta muito baladas, esses lugares, tu vai ter muitas coisas. É, e a gente né? acabou de chegar aqui, né? Eu acho que é, é ainda mais inglês, né? A gente não acho... frequenta nem o parque direito ainda. <risos> quanto mais. Não, mas é, isso vai muito também da sua exposição. Ah, é, esse tipo de. Sim. De cultura, sim. esse tipo sim. de. Mas uma boa agora é a gente mais. entrar em blogs, tudo e ver dicas de, de gírias em inglês, né? Pra gente Sim, falar. aprender um pouco. Mas vocês falam uma coisa que vocês acham, ai, ah, tô falando, tô falando, e é outra coisa. E é outra Pensou coisa. Pensou? Ou então é... uma coisa que existe o significado do inglês, uma palavra que você acha que no inglês é, Fora da, do, do meio gay é uma coisa e no meio gay é outra. É outra. Pensou? E, nossa, isso é muito perigoso, muito perigoso. É. No, e no Brasil tinha os memes da Inês Brasil, mas aqui eu não tenho, então. Aqui a gente não tem Inês Brasil. Graças a Deus. Não, graças a Deus não. não. Tá é, bom é gente, bem, não é. é graças a Deus. Você tem, é. olha, vamos fazer um desafio então, hein? Olha ideia de desafio, responda desafio com que, um meme. Responda com um meme, Nossa, gostei, vocês ficar o dia Deus. todo trocar memes. <risos> você, Adorei você esse Você não vídeo. pode participar, porque não. você não gosta de tipo, mim. Ele não, é, não pode. Eu não posso. Esse, ele tá banido do Vale. <risos> Mas é isso aí, gente. Isso. Esse aqui foi mais um vídeo com o Lu Mas terão mais, gente. Terão mais. o segundo vídeo, né? Que é o primeiro que eu disse aqui. Isso. Ah, ao Canadá. Ei. Obrigado. E aí foi uma honra ter participado. E também assistam no nosso canal que vai ter vídeos com o Lula Isso, gente. Isso mesmo. É isso aí. Obrigado, gente. E até a próxima. Até tchau, tchau, gente. Tchau.